Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal, Botão do Excel. E como vocês podem perceber, eu não vou fazer a gloriosa Karen de São Paulo pra cá pra ter um vídeo só. Então a gente tá naquela bateria, naquele seriado, certo? Certo. O que, que nós vamos falar hoje? Hoje eu vou mostrar como a gente faz um gráfico impressionante e eu vou fazer a plantinha crescer. Ficou curioso, meninos e meninas? Então fica aí depois da vinheta aqui. a cobra vai subir hoje, certo, meu caro? <risos> é isso que eu disse. Tá? Juliana até saiu do estúdio hoje. Ela tá compromissada. A vinheta. Bom, no último vídeo a gente trabalhou com cores, então já eu mostrei dois, lá, né? já foi um para a tabela formatada e outro para as cores que a gente vai colocar na planilha. Agora, se você está chegando agora, claro. Não precisa de apresentação, mas essa é a nossa querida Karen do Eu Juro Funciona. Você entra na porra do canal, se inscreve, curte, dá like. Se quiser aprender a fazer gráfico, lá é o lugar, não aqui no meu exatamente. <risos> Aí a e gente... Tem curso também, não deixa de tem, se inscrever. Tem, tem, tem. Pois eu conto. A gente criou aqui dois gráficos e a gente parou nessa parte da aula, certo? Eu não vou explicar como faz gráfico, porque quem mexe no Excel, ou mesmo você que não mexe, é assim, ó, seleciona e pede inserir gráfico. É isso. Então você tá vendo que estão ali valores X aleatórios. Inventado ali inventados. Muito bem, certo... Aí a gente vai pensar o seguinte, esses gráficos que eu inventei aqui, qualquer pessoa consegue fazer, mas eu queria que a pessoa olhasse e falasse meu Deus, isso é um Excel? Como assim? Esse é o nosso objetivo. Então a gente vai perguntar para as pessoas colocarem no comentário aqui se você realmente acha que isso é Excel sem ver a aula, né? Na hora que acabou a pessoa fala, ah, que é Excel? Esse é o nosso objetivo principal. Aí eu já construí esses dois gráficos e só para contextualizar, a nossa base aqui é uma base de pedidos de vídeo da empresa. Então, tem um monte de informação, a gente está fingindo que resultaram nesses números. E o assunto é vídeo. Então, antes de fazer a plantinha crescer, eu tive uma ideia no meu planejamento, que eu tô planejando há um mês, essa aula aqui, <risos> entendeu? E aí, eu pensei em ir para o Google. E sabe o que eu fiz no Google? Eu digitei Icon Video. Que em português é Icon Vídeo, entendeu? Muito bem, você entendi. E aí, ele me trouxe um monte de opções. E aí eu pensei o seguinte, ó essa viagem. E eu juro que eu não bebi. Quando a gente vê um ícone de vídeo, lembra daquela máquina velha lá? Que faz uma, era uma fitinha assim, com esse desenho todo pontilhadinho assim, com um pridão? Sim, senhora. Então, é. eu vou fazer um gráfico que é essa fita. E essa fita vai crescendo, assim, porque é de vídeos, é. entendeu? para ele ficar mais legal. Entra, então, eu vou clicar aqui. Vamos descobrir se esse ícone tá bom para ser utilizado. Botão direito, vou copiar. Vou tentar jogar isso no Excel, ver se ele aceita. Vamos ver? Ctrl V. Aceitou. Dessa vez ele está bonzinho. Só que essa imagem tem aqui uns pedacinhos que eu não quero. Então, em vez de pedir para tirar a parte branca, eu vou pedir para cortar só essa borda aqui, porque eu vou jogar isso no gráfico. Selecionou. Lá no finalzinho tem formato da imagem ou ferramentas da imagem Matar. E tem o remover plano de fundo, que é sucesso desde a versão 2010. Esse remover plano de fundo funciona assim, tudo que é roxo vai embora, tudo que tá no caso preto aqui vai ficar. Então se eu clicar fora, ó, não é isso que eu quero, mas tá quase. Então eu vou voltar aqui, pedir remover plano de fundo de novo. E eu posso definir áreas para manter, ou seja, ele sumiu isso aqui, eu quero que apareça. E áreas para remover. Uhum. No meu caso, eu quero manter. Então eu vou clicar uma vez aqui e fazer essa difícil tarefa de arrastar assim. Pronto. Clicou fora, temos um ícone. Jesus amado. Beleza? Já tem aqui sem Photoshop. Chupa Photoshop, com todo respeito, tá? Clicou duas vezes, eu vou clicar aqui no cortar. Ó, vou deixar ele uma mas, claro que eu tô enxergando, só um minuto. Eu sou muito cega, por isso que eu uso óculos, entendeu? E por isso que eu não trouxe. Ó, eu tenho que... Gente, eu sou aquela que come o computador, sabe? Pronto. Eu preciso deixar ele assim, ó, pra dar o efeito que eu quero, mais próximo possível. Não dá pra enxergar direito, não tem problema, a gente pode dar zoom até 400, ó que beleza. Deixa eu dar dois cliques aqui, mandar cortar, porque isso faz toda a diferença, tá? Deixar ele pertinho assim, ó, o máximo que a gente conseguir dos dois lados. Parece frescura, mas não, não, é. não é. Lembra desse programa? Parece mentira, mas não é? Esse aí já não é. Da Você mesma. não lembra no SBT, parece mentira, mas não é. Otávio, não. não eu lembra? não assistia também, eu sou uma mula. Era um programa, parecia umas histórias, tipo, o um homem estava cozinhando um caranguejo, ele pulou da, da panela e matou a família inteira. <risos> Essas histórias. É verdade. Ó, Fiz aqui, só que esse ícone, imagina, ele não pode ficar desse tamanho, ele tem que ter tamanho de ícone. As pessoas me perguntam, qual é o tamanho certo pra um ícone? Olha pra cima, que é o ícone. Isso é um ícone, então eu não tô inventando. É só você olhar ícone de sistema, ó. Isso aqui é um ícone. Então ele tem que ficar tipo. Pequenininho. Pequeno, porque é um ícone, tá? Nosso objetivo agora é que esse ícone fique aqui e vá preenchendo para fazer tipo uma trilha de um vídeo, saca? Certo. Então eu vou ter que, ó, dar aquela rodadinha para que ele fique. Ah, mas eu não consegui fazer reto. Aperta o shift enquanto você arrasta aqui. Ele ficou ajuda. ajusta a ficar retinho, certo? Ficou. Ah, mas é que tá parecendo aqui, é que eu sou muito preciosista, sabe? Tipo, chata. Hum. Se eu viro isso aqui, tá parecendo tipo um triângulo. Não parece uma seta. Hum. Concorda comigo? Parece eu um concordo. triângulo. Então aí eu, eu tenho toque, eu não consigo falar, deixa pra lá que é só um detalhe. Eu não consigo. Então eu vou vir aqui remover o plano de fundo, vou marcar áreas para remover. Vamos remover esse cara aqui. Vai embora. Ó, vamos mandar tudo embora, isso aqui, Vai embora também. Pronto. Mas é que eu queria o eu queria o, a paradinha. Entendeu a paradinha? Então eu vou desenhar a minha. Se você não tem uma, desenhe a sua. O tamanho que você quiser, porque é minha. Entendeu? Essa é a vantagem. E agora eu quero um play decente, não é um triângulo que eu quero, eu quero um play. Então a gente desenha aqui um play, gira, agora é um play, e pinta de quê? De branco o play aqui. Vamos diminuir um pouco. Tá pouquinho. vendo, Daniel? Olha lá. Pronto. E como é que eu faço para isso virar uma coisa só? A gente vem aqui no canto. Isso também é uma coisa muito escondida né? Eu já ia agrupar. Eu não sei o que você Ó, vai fazer. Eu vou selecionar os objetos assim. Saca? Em vez de ficar pegando uhum. um por um. Copiar, colar, como imagem. Entendi. Pronto. Agora ele é uma pessoa só. Entendi. Muito bom. Porque se a gente agrupa, você clica duas vezes, ele faz umas melecas, é... sabe? Agora sim, o ícone tá do jeito que eu quero. Vamos voltar a pensar no tamanho de ícone? Ok. Agora, meu trabalho é colocar isso dentro do gráfico. Tirem as crianças da sala, tem pessoas que gritam, tem ataques epiléticos nessa hora. Eu vou copiar, vou clicar aqui dentro e vou colar. Vamos lá onde estou? Olha só que maravilha! Mas não é isso que eu quero. Não é isso que você quer? Que ele fez um ñõe. Ele. Eu não quero que ele faça ñõe. Escondiu. Nhoim. Isso. Eu quero que ele faça vários. ñões. Isso, ó. Agora eu vou aqui com o botão direito, formatar série de dados, baldinho. Baldinho. Que pode ser um cavalinho. Depende da, da viagem. Veja outro vídeo. Vou descer aqui e pedir. Empilhar. Olha que legal, Ai, que tá fofo, Eu não faço tão op que eu já vi ela fazendo na primeira eu Falei, puta que é, ele. Pariu. já viu. Ó, oh, que máximo. Aí eu posso deixar aqui, posso colocar um rótulo de dados em cima, posso Mas deixar legal, negrito. Né, então não tem assunto que não dê pra gente encaixar isso daqui. Tá, saca? agora mexe no valor ali. Vamos ver. 16, 54, 39. Olha lá. Ele cresce e vai completando. Deixa eu deixar fazer um teste. Claro. Um. Dois. Fofo, não é fofo? É. fofo. Aqui, em vez bem. de fazer nhoim, ele vai completando com a sua imagem. Você pode fazer isso com qualquer coisa. E eu fiz isso com os vídeos. Aquela questão que você falou que tem que recortar bonitinho, será que é justamente por causa disso? Porque o um se tivesse recortado justinho, era pra ficar certinho aqui. Ele tá pegando ah, pra uma... ficar um vídeo? É, né? pra ficar uma. Você tá vendo? Porque eu acho que você, a hora que recortou, sobrou uma pontinha lá pra cima. Ah, isso aqui acontece Shhh. porque a gente não trabalhou pensando numa escala exata. Porque se a gente tivesse pensando numa escala exata, a gente ia fixar que a escala Uhum. Pra que esse desenho coubesse em um bloquinho de chocolate. Se é que você me entende. Entendi, saca? Mas esse aqui, tipo, a gente não tá fazendo um pra um. Mas fica quase, né? Não, Teria fica que ajustar. Hora pra caralho. Né? Ajustar o eixo ele faria também. Muito bom. Mas não foi a cobra subindo, né? É, dá vai dar pra fazer. Dá pra fazer várias coisas subindo. Aí o gráfico é seu, certo? Se vai que você tem aí uma loja de produtos eróticos, certo? É meu cara, Davi, quer fazer ali um, um José sem osso subindo. O gráfico é não, seu. Não, mas aí eu pensei, o João. É da parte agro. É. Entendeu? Então, eu falei, vou fazer com o vídeo e vou mostrar a plantinha crescendo. Pode mostrar a plantinha Pode. crescendo? Essa plantinha eu faço com um recurso que, como eu sou nerd, eu tava quando? Tava tipo um sábado à tarde pensei, nossa, acho que eu vou testar esse gráfico. Porque eu sou assim, nerd. Você é nerd nesse estado? <risos> Eu sou, eu sou nerd. nerd. Eu... eu sou muito Eu bebo bastante. E daí eu faço ah, as coisas Ah, Bebe não. É beber e ser pinga. nerd não Não, não mas, mas eu fico problema. mexendo bebendo. Ah, tudo bem. Eu não tava bebendo, eu tava só pensando em o que, que eu podia fazer ah, sábado à tarde. Eu falei, um gráfico, entendeu? E eu vou fazer agora o da plantinha crescendo. Pra eu pensar numa plantinha, imagina que ele vai assim, ser uma plantinha assim, uma folha, certo? Uhum. Aí eu pensei em fazer isso. E pensei em fazer. Ó, oh, você já viu essa aula, então finge que você não viu, tá bom? Não, mas eu não lembro. Não? Eu lembro ah, que a então planta tá. cresce, mas a gambi que a gente vai fazer. Porque pra eu preciso lá desenhar. Mesmo. Então eu vim aqui, selecionei as duas bolinhas. Vem aqui, ó. Pronto. Você só pegou só a intersecção. Pelada. Só intersecção. Só intersecção. Pra fazer a, bolinha, a plantinha, certo? Aí eu pensei. <risos> tá, tá dando a <risos> da sua forma aí, ó. Olha lá. E aí eu pensei em fazer um caule. Só que eu, em vez de fazer só um caule assim, a já crescendo, eu pensei em fazer ela assim, ó. Tortinha, né? Tortinha, mais legal né Como é que né? chama isso, tá. São os tropismos da planta. Tropismo? Tem fototropismo, Nossa, que é a influência Deus. da luz, o geotropismo. Porque a ó. planta tem um monte de hormônio dentro. Ah, não tava sabendo que tem hormônio? o que daí sabia, ela não. fica torta, porque, por exemplo, o hormônio só, chama aia, auxina, giberelina, citocinina e por ah. aí vai. Claro, entendi. Ó, eu tenho um truque aqui para ela ficar perfeita. Que eu sou dessas de fazer perfeito, sabe? Senão eu não fico feliz. E ela tem que encostar certinho aqui. Nossa, será que eu fiz? Ah, não fiz perfeito. Ó, eu vou aumentar o zoom aqui, super. Vou clicar com o direito eu posso editar. Editar pontos. Aí eu faço assim, ó. Essa fica aqui. Vamos descer aqui, ó. E essa. É, ó, ali não tá. Foi. Agora tá reto. Só que eu não quero reto. Eu quero tortinho, assim, ó. Olha só que legal. Quero tortinho. Você que pode inventar como que você vai escolher aqui a, a brincadeira, saca? Então imagina que a nossa vai ficar assim, certo? Aqui é o caule, então esse retângulo foi só para me ajudar em como é que eu quero isso. Vou diminuir. O objetivo é disso aqui é que vai tudo pro Excel, né? Então eu vou fazer aqui minha plantinha. Olha o tamanho das coisas aqui, não tá fazendo sentido. Então vamos aumentar um pouco. Não que eu não esteja enxergando, eu tô super. Vamos lá, ó. E vou fazer a plantinha. Deixa eu virar essa aqui para o lado. Fazer uma aqui. Certo, Atavel? Paciência. Tem que ter paciência fazer esse tipo de trabalho. Mas o zerar te ajuda, ajuda a gente. É, tem que gostar, cara. Esse é o segredo. Ó, pronto. Já tem uma plantinha aqui, ó. Pronto. Certo? Aí vou copiar essa plantinha. Vou jogar pra onde? para onde? Para o lado de lá. Saudoso. Excel. Já veio rosa. Porque no. Segundo vídeo, a gente ensinou como definir cores para as temáticas Exato. de forma... Exato. É... Ó, colei como imagem. Beleza. E aí ele não veio nessa cor, então Porque a, a dica é... era verde. Colou. Beleza. Agora daqui eu vou copiar de novo, colar e agora sim, imagem. Beleza. Agora, aquela técnica super, Ctrl C... Em cima. Aqui, ó. Vamos voltar é aqui que duas vezes. É simples, vez. né, meu? Ctrl V. É aquele negócio simples, depois que você vai fazer. Depois você vai fazer. Só que ela tá no nhoi, Tá no nhoi. Então lembra, botão direito, claro que ninguém vai lembrar. Formatar tem série tem que dados. fazer umas 20 vezes pra lembrar disso. Empilhar. Você, olha, presta atenção. Porque isso aqui, cara, até você decorar... E olha que bom legal. bom é tá gravado. Olha lá, e aí você pode brincar de deixar isso aqui mais curvinho pra baixo, pra que dê aquele efeito que ela tá mais próxima do crescimento. Ó, vamos brincar com aleatório aqui. Aleatório entre. 10 e 50 Vamos copiar aqui, a gente fica apertando um monte de botãozinho Até ele ficar trocando, quer ver? Ó, F9, olha ó lá que bonitinho ó. Olha que legal, meu cara, tá vendo? Então se você hum. for trabalhar com uma planilha de produtividade agrícola Você pode ilustrar a produtividade Fazendo a sua planta crescer onde fica legal é esse um de cana O de cana cresce ah, uns gominhos fiz gominho, Já assim, é, fiz de cana, a cana crescendo assim, Os gominhos, fica muito legal E esse é efeito caramba, mano Esse é o Excel? Não, é foda isso fica muito legal, né? Coisa simples que agrega o um valor naquilo que você vai vender. E você vai virar o cara do Excel. Exatamente. Certo, a mina não? do Excel. A mina do Excel. Isso é muito importante. As moedas estão dominando tudo, meu caro Atavião. Você pode esquecer. Na é verdade a gente já dominou, vocês que estão percebendo. É, isso também é verdade. Né? Aqui eu sou um pau mandado do cacete. Sim. Aqui em casa, em todo lugar. Pode ficar tranquilo. Beleza, pensando. minha dona Karen? Mais Sim. alguma coisa nesse vídeo? Ah, já tá bom. Dá pra aplicar pra um monte de situações, né? Imagina um carrinho, um caminhão, logística, pacote, moedinha. Mil possibilidades. É, eu tô pensando com a minha mente criminosa aqui... <risos> Que Eu estou pensando em abrir um sexy shop, Otávio, e aí eu vou fazer meus gastos. Pode ser, temos que respeitar os tipos de negócio, não? <risos> então é isso, moçada, Karen, obrigado de novo pela Obrigada. participação. Você vai fazer o jabá do curso. Ah, o jabá. Que a gente já fez três vezes, mas é, como é outro vídeo, né? Vai saber quando a pessoa está assistindo, Eu não tá sei quando vai sair né? esse vídeo. Então, assim, vamos fazer o um jabá do que foi e o que vai ser. O Fechado, que... o que tem? Vai, ah, não sei quando vai sair. Eu tenho um canal no YouTube, que eu publico vídeos sobre Excel e Dashboards, toda quinta-feira tem live, Karen. Em ABS. Ah. Um canal que é bom ABS. Aposto ah, que ela ah. nunca viu. Vamos ver aqui, ó. Será que eu já bati? Só 46, 46 mil inscritos. inscritos oh. Meu, vamos escrever aqui pelo coisa. Vai, subscribe. a ah, lá. Ah, lá. Então aqui eu tenho a playlist separada com assuntos de Excel e dashboards. Entrevistas, note, hein, ó. Tudo mais. E aí, rola de vez em quando a Masterclass. Beleza. A Masterclass é uma são três aulas, é um evento gratuito e online, que essa edição, porque tem algumas edições no ano, essa edição vai acontecer no dia 24 de outubro e vai acabar no dia 3 de novembro. As aulas são gravadas, nesse período você pode assistir a hora que você quiser, e aí depois disso, a pessoa assiste, aplica, e se ela tiver muito afim de continuar, eu tenho um treinamento completo. Mas vai lá, é no YouTube ou não? É na não plataforma é. que tem vocês têm? Tem que se têm? inscrever. Como é que se inscreve? Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo as pessoas que quiserem se inscrever no gratuito, e aí depois eu tenho a opção do curso completo, se não, eu já tenho um monte de vídeo no YouTube para ajudar a galera e de quinta essa tal de live que o próximo tá na lista aí você viu? eu tô, eu vou participar, eu quero que você faça um comentário só, que eu quem, sempre esperei ela vir aqui para perguntar o que, que você acha daqueles caras que ficam enchendo o saco nos comentários, tipo, ai a Karen tá ouvindo música durante a aula porque o professor não ouve ela fala devagar, ela fala rápido ah, eu Esse recebi já da... uns comentários que eu vou abrir o um meu coração aqui. Abra. Eu recebi um comentário de um rapaz que eu fiz um gráfico de rosca. Eu fiz, um, ensinei a fazer um gráfico de rosca. E ele assistiu a aula inteira, fez comentários técnicos sobre a rosca. E o que eu deveria fazer com a minha rosca. Ele fez um, um comentário de umas 10 linhas. E aí? Aí sabe o que eu fiz? Mandou ele queimar a rosca dele. Não, eu achei ele na internet. Eu printei o comentário dele e mandei pro RH da empresa dele. Eu não sei o que aconteceu com ele. Ele é estagiário. Não sei se ele ainda é. Ah, é um cara muito escroto, né, velho? Ah, mas a maioria das pessoas tipo, o máximo de reclamação que me mandam é, você fala muito devagar ou você fala muito rápido. Aí eu mando o link do vídeo que eu mostro como acelerar ou desacelerar o vídeo. Então aí cada não, um eu pode Eu tenho escolher. uma outra sugestão muito boa que eu consigo falar. Se você acha que uma pessoa se dispõe a disponibilizar o seu tempo, o seu conteúdo, o seu conhecimento, fala muito devagar, é muito simples. Entre em contato com ela e pague. Ela vai falar na <risos> velocidade que você desejar. Enquanto isso, meu amigo, vai encher o saco de outro, rapaz. É. você não gosta de um canal de uma pessoa, saia Fora. A gente não entra na sua casa e pede, assista aqui o meu vídeo. Você tá ali porque você, você escolhe. escolheu. Esse Star. é bom da internet. Vai sim. Eu, eu já respondi para uma pessoa assim: você é livre para sair do vídeo. É a melhor coisa que você tem é flexibilidade, não é que ela aguenta sendo poalho. Então. Isso... Ah, mas ó, tem muita gente que coloca para ajudar. Tipo, Karen, é. dá uma dica, ensina isso de uma outra maneira. Eu recebo esses feedbacks muito bem, mas, tipo, esse da rosca não foi muito bem-vindo. É, é Espero dica que isso. a sua rosca tenha ardido bastante. <risos> Mas da maioria é o que eu falo, é 0,0001%. E isso eu sou muito feliz com as mensagens de conseguir um emprego, conseguir uma promoção, conseguir visibilidade no meu trabalho. E que o Excel é um cara muito legal quando a gente conhece e sabe mexer. Né? É isso aí, não, é, o, é, o, é o catalisador das coisas. Pode, ele vai ter limite, só que daí você já tem um molde pronto, um laboratório que você trabalhou as suas ideias. Sim, sim. Beleza? Com certeza. Karen, beijão. Obrigada abraço. Você tá sempre convidado e eu vou no seu canal fazer live. Vou no, daquele jeito que Você vai lá pra que... jurar. É isso aí. Tem que pra falar julgar. agora. Eu juro funciona. Vai eu lá juro. pra jurar. Eu juro funciona. Valeu, gente. Um beijão. Um beijo pro Stefano também que fugiu daqui. <risos> Olha só, você tá 46 mil. Deu mais de 2 milhões de visualização, menino. Cara, que Tô da hora, feliz. hein, feliz. Tô feliz. E, e meus filhos podem falar que a mãe que... deles é youtuber, né? É a melhor <risos> parte. As mães ficam com o dó na escola, assim, tipo, tadinha, a mãe é youtuber. Mas é verdade. Mas esse 40... Mas eu, eu acompanhava, você tava nos 20 do nada assim. Ele fez assim, ó. E é assim mesmo? É. Todo mundo falava, aguarde, que uma hora vai fazer. A, a minha filha fala que lembra quanto tempo demorou para virar mil inscritos. E que agora é mais mil, mais mil, É, agora...